E gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que o vídeo não ficou legal, porque teve problema na exportação. Ele não tava querendo exportar de jeito nenhum. Aí eu tive que gravar a tela do meu celular, mas dá pra assistir o vídeo ainda. É só algumas partes que ficou engolida e engasgada, mas é, espero que vocês gostem do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu tava sumido e por motivos pessoais mesmo, por causa de estudo, né? Os estudos tá exigindo muito de mim, por isso que eu não tava aparecendo aqui. Mas depois disso parece que o canal deu uma crescida, aumentou e uns, uns 50 inscritos a mais. Deus abençoe vocês, todos que estão aqui no canal. E eu, né, gente, já perdi até o jeito de gravar o vídeo. Eu tava aprendendo como olhar na câmera, só que eu já esqueci. Mas é assim mesmo. E hoje, gente, eu vou estar tá gravando um vlog, eu vou estar tá fazendo caminhada e eu vou estar tá levando vocês. Só que é uma caminhada completa. Hoje eu tô agora, nesses dias que eu não tava gravando vídeo, eu estava também focado bastante fazer exercício né porque a gente tem que exercitar e hoje eu vou levar esse idiota aqui que vocês já conhecem né dá um oi para ele né? aquele ali vocês já tá careca de saber e vai chegar daqui a pouco outro idiota se já quando os idiota for aparecer no vídeo eu vou mostrar a cara desse e gente antes de vocês estarem comigo se inscreva no canal deixa seu like compartilha esse vídeo envia um cara de amigo seu e roda a vinheta <risos> onde tem uma casa verde aqui, é que já dá pra você fazer qualquer coisa de edição de vídeo, ó, por exemplo, agora mesmo nós tá numa praia, depois nós vai pra uma sala de aula, pra qualquer lugar que nós quiser. E, gente, chegamos no local de destino, aqui é uma linha de trem, vocês não, não sabem, aqui ainda tem trem, cidade rústica, E dá um oias. falei né, que chegar, outro idiota, chegou, e aqui é um lugar muito grande, de quase toda a cidade deve ser você enxergar aqui, e quase não veio ninguém, mas hoje só porque eu falei que eu ia gravar e mostrar tudo, apareceu umas viva mas é assim mesmo. Gente, isso... Tá secando, mas é um lago, né? Eu tinha virar mirada um... lagoa, né? É. Como que é, Alice? Alice que quer virar professor de Miragem História. que tem a ver uma coisa a ver com a outra, né? O é, que que tem a geografia com a história? O que que tem a ver? Decorar um e, homem... e aqui, gente, é um buracão lá embaixo, ó. Os meninos já tá descendo ali. Muito bonito. Não é eu não, é, é o, a paisagem. E ali, ó. Tá secando algumas partes. Os bestas já tá jogando pedra. se já quase que eu mato um sábio sem querer, né, Alice? Aham. Uhum. Porque lugar que tem água, gente, é pedir pra ter sapo e peixe Aqui, gente, parece que pedreiro que não gosta de trabalhar Parece que deixou a massa tudo assim jogada aqui Tem pedreiro que esconde massa dentro de chão, você sabia? E aqui, gente, tem um buraco Daqui a pouco a gente passa por aqui, vem um nóia Chega a dar benção pra gente, benção, pastor Porque tem uns nóia que é abusado, viu? Aqui, ó Antigamente, gente, lá na, no São Geraldo, lá na rua de casa é, tinha jacaré nesse lugar assim, ó. Que de noite aparecia a jacaré. Teve um dia que o povo podia nem sair de casa. Mas depois o povo certo foi lá e pegou os jacaré. E nós aí ali pra praça, lá em cima tem uma praça. Ali, gente, eu acabei de ver ali, não sei se vocês vão ver, uma sariema. Tem gente que mata e come, sabe? E a água, gente, não tá tão suja não. Mas tá bonito demais. Deixa eu mostrar com a câmera de trás e parar de falar. Aqui, gente, ó, que bonito. Não é bonito, é legal, né? Gente, nós já chegamos aqui na praça. Que, gente, é uma pracinha muito bonita, ó. A qualidade da minha câmera não sei se está boa, mas olha aqui, gente. Ali parece que ainda está construindo, sabe? Aqui chama Mirante da Lagoa. Se vocês quiser pesquisar no Google, talvez ainda tem. Lá em cima tem uma casa. Não sei de quem que é. O povo ainda está aqui trabalhando, pintando as coisas. Tá muito bonitinho, viu? Li, gente, ó, agora que eu fui perceber, Ali tem outra lagoa, parece que ser muito funda. E talvez muito vocês fica falando, ah, o prefeito, gente, eu não tem nada que ficar endeusando o prefeito, não. Ah, tá fazendo mais que obrigação dele. Vou falando mal, depois eu marco a prefeitura aqui. <risos> é onde que vem o processo, né? Mas eu tô falando a verdade. Vai ser um preso sim, mas com a razão, né? É, tem gente que fica endeusando o prefeito, né? Isso, Ai, tô... O prefeito. Tudo que o prefeito faz é obrigação dele. Verdade. Gente, agora eu tô tomando farinha de soja, é muito, isso que é bom. Tem gente que fala que ajuda a emagrecer, mas que dá massa boa, massa magra, né, que o povo fala. E, porque a gente tem que investir, né, É né? tipo assim, querer ficar igual aqueles marombão, né, doido por academia, mas, uh! <risos> igual um que apareceu num vídeo uns dias desse pra trás, Pedro, mas Pedro. é assim mesmo, né. Pedro, eu então, sou marombão. Isso aqui que é marombão, naturalmente, <risos> mostra aí, Jonathan. <risos> eu vou mostrar, eu nem vou mostrar <risos> o meu para vocês não ficarem <risos> com inveja, sabe, e eu vou fazer umas barras aqui para vocês verem. como prometido faz alguma coisa aí alguma coisa aprendeu Uau. alguma coisa Uau. assim de calistenia faz alguma alguma arte arte da dança aí aí galera <risos> dá sua entrevista aí como é fazer essa linda obra de arte é muito esforço dedicação <risos> e pulso doente uma coisa aí agora é jonathan eu já fiz o meu, já tá apago. Jonathan vai fazer umas barras aí pra nós. Aí, ó, ele vai fazer. Duas, três... Cadê a três? Ah, não aguenta. Falei. É, o Brasil tá doendo, né, Jonathan? E é isso aí, gente. A gente vai fazer alguns exercícios aqui. E daqui a pouco nós vai quase escurecendo. Na câmera tá parecendo tá de dia, mas aqui já tá bem escuro. E aqui tá um tempinho fresco, não tá tão quente nem tão gelado. Tá um tempinho muito bom. E aqui esfria um pouco a noite. Hum. <risos> e eu tô gravando para vocês num sábado. Sábado é o único dia que tá sobrando para mim fazer alguma coisa. Por isso que eu tô muito sumido aqui do canal. Mas esse é meu dia de sábado. Tá sendo baseado somente nisso. Gente, do nada ficou escuro aqui. Sorte minha que eu tenho a ring light, né? Olha, gente, que benção. O lugar estar escuro que for. só iluminada né, eu sei, mas uma ring light a mais ou tá menos não faz diferença Alex tá aqui fazendo uns treinos dele, ui quase eu cai. <risos> e os meninos tá aqui disputando quem faz mais é assim que é bom né, tem essa roda aqui essa roda não sei se vai dar pra mostrar pra vocês hoje gente, mas ela é boa demais e quem entende dessas coisas vai saber o que, que é isso, o povo tá trabalhando aqui, pintando, deve ser pessoa que ali estou no exército né, a pessoa que tava pintando aqui Pintou direitinho, foi embora agora não escuro desse e Eu não mostrei a praça direito Aqui, gente, ó você já conhece, Deixa eu mostrar com a câmera de trás Tá tudo novinho, gente, ó Só alguém que sujou aqui, uma mão seca Aqui, ó Ele, você já conhece o que, que é Isso daqui, gente, deixem nos comentários quem sabe Eu não sei o que, que é isso Nem sei nem pra que, que serve Aqui fala pra que, que serve, mas eu não tenho paciência de ler E aqui é, é um negócio parece de bicicleta Mas não é pesado, então pra mim não adianta isso daqui é aquele negócio lá que só o velho faz, pra alongar, sabe? E aqui é negócio pra fazer abdominal. Aqui é aquele mesmo negócio, praticamente o um mesmo do outro. E aqui eu não sei pra que que é, esses dois aqui. E esse daqui eu também não sei pra que que é. Esse daqui eu também não sei pra que que é. Esse daqui, é. daqui eu não sei pra que que é, mas eu faço uma coisa nele aí. E esse daqui eu também não sei o que que é, não. Mas a gente vai fazendo, vai inventando, né? Isso daqui é uma barra. Aquilo é uma barra só que pequena. Vê se dá pra vocês, gente, ó. Eu aqui só gravando, vocês devem achar que eu não faço nada. <risos> isso aí. Ó, <risos> oh, gente, eu esqueci de mostrar esse. Esse daqui também é legal. Ó. Ele sobe. Olha o outro aqui também, não tô falando. Gente, eu tô todo suado, meu pai do céu, não tô aguentando. Treino de perna, eu fui ali. Quase que eu morro, viu? Mas as pernas tá durinha Mas se pensa no andor que tá dando agora. Tá dando até cãibra pra você ter ideia. Então é isso, gente. Tá perto de ir embora, já deu 7 horas já da noite. É. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham divertido com esse vídeo. E, gente, é, hoje o vídeo ficou sem graça, porque eu até esqueci como gravar vídeo com o YouTube. Mas, logo, logo nas férias, eu vou estar tá trazendo uns vlogs, uns vídeos muito legais para vocês. Então, tchau, até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e tchau.